O projeto Polícia e Comunidade Vigilantes, ele é desenvolvido em 30 cidades da região noroeste do estado de São Paulo e ele busca engajar não só a comunidade, mas, uma, mas outras forças de segurança, tais como a polícia do estado de Minas Gerais, as polícias rodoviária federal e estadual e a polícia ambiental e também as prefeituras municipais desses 30 municípios. O projeto em si ele busca é, prevenir e reprimir os crimes mais graves, especialmente aqueles praticados por infratores da lei é, que vêm de outros municípios. E também busca inibir a ação de quadrilhas é, de criminosos especializados que visam é, praticar delitos de alto risco nas cidades e garantir paralelamente também uma maior segurança ao policial, haja vista que nós desenvolvemos um rol de ações de segurança e paralelamente a isso um treinamento especializado e inovador aos policiais militares, visando também garantir o preparo técnico profissional desses policiais, levando segurança não só à comunidade que nós fazemos parte, mas também a esses policiais militares. Então, nossa expectativa é que esse trabalho inovador é, se difunda aí a outros quartéis que possuem características peculiares à nossa região, de cidades pequenas e pacatas, mas que têm também sofrido é, é, impactos aí dessa criminalidade, especialmente no tocante àqueles crimes mais graves, que causam uma repercussão maior nas cidades e na, na, na sensação de segurança.